Queres tirar aqui a fita cola? Dá. Toma. Não. Ui! Olé! Olha o oh. que eu pervi para nada passar. Oh! Pouro, só o fala do Bruno para mais um videozinho. Desta vez, pessoal, um videozinho aqui com a Márcia. lá. Olá. Para começar, queria mandar um abraço aí para o David Barbosa, para o David Silva, para o Pedro Braga, para o Gonçalo Faria, <risos> para o Gonçalo Leopoldo, para o Goneta e o um bem. abraço aí especial para o Pedro Miranda e para a Buda. E um beijinho meu. Bem pessoal, eu mandei-vos um abraço, portanto vocês agora têm que partilhar o vídeo, senão não dou -me mais um abraço a vocês. <risos> Para o vídeo de hoje pessoal, como vocês já viram no título, nós vamos fazer um desafio chamado Quem Sou Eu? Basicamente nós temos aqui três papéis, eu vou vos mostrar, mas ela não. E tenho aqui o um nome de três pessoas, um em cada papel. Ela tem mais três dela, e digamos que eu vou estar com um o papel meu na testa dela, ela vai pegar no um papel dela e vai pôr na minha testa e nós temos que adivinhar. A personagem que nós temos. E bem, vamos começar aí, Márcia. Queres tirar aqui a fita cola? Dá. Toma. Não. Ui! Olê! Olha o oh. tempo eu devia para nada, vamos passar. Bem, pessoal, nós já temos os papéis na cabeça e vamos ver agora. Nós só temos 10 perguntas para fazer uma ao outro, para tentar adivinhar quem nós somos. Começo eu? Começo, sim, senhora. É gajo? Não. Não é gajo? É Raparia? É. É está abaixo. É, Acho que considera-se a ah, autora. É Diana? É candor. É. Morena. Pelo. Então, sim, sim acho que é mais. É, minha. Sou muito famosa. És gay? Oh, então não! Hihi! <risos> adora? Cantora? Sim. É uma música com mais de... Ai, não faço ideia, foi, eu que sei. era? Não. Fiz parte de uma banda? Não. É jovem. Até quantos? Até, até trinta. Não. não, é mais velha que trinta. Tenho abaixo de trinta anos. Tenho abaixo de trinta. Ok, que quer? É? é morena? É... sim, morena. Pode ser considerado. Sim, é morena. Aquilo. Portanto, depende. Pode ser morena ou preta. Ah. Já teve na Disney uhum. Como atriz. Uhum. Ok. Praticamente <risos> todas as músicas dela são muito conhecidas? Delas? Dela, música dela. Sim. Da... Fez uma música chamada Do We Can't Stop? Não. Tem uma música chamada Work. Sim. Ah, Ela tem cabelo um moreno. Tem cabelo um moreno? Sim, sabes. diz é o moreno. Assim, é tipo o um meu, um bocadinho mais escuro. É mais escuro, é preto mesmo. Hum, um já certo. é preto. É um bocado. Ah, não. Uh, é essa pessoa aí? É? Sim É, é Ariana? É É Daniel Lobato? Não Impossível, não sei Só sou uma mulher Zero pele Eu Sou mulher? Não Não Eu Sou mulher És... Canto? Não Canta? Canto. Canto Sou youtuber? Não Tenho menos de 30 Sim Sou ator? Sim parte malada? Não. Sou um ator. Sou filme Harry Potter? Não. Eu não sei. Morena, de cabelo. Sim. O conheço bem. Já plantaste? Uh, não. É, é. é. Olha, eu conheço bem o ator, sim. Pronto, vai. É, é. Já fez algum tipo, parte de filme ou série? Ou algo do Disney Channel? Tipo, se atuou em alguma série? Já? Ela escondeu de Não. O tom de pele é moreno? Sim. Hum. Sou jovem. Pera, tu já disseste que fez parte da Disney? Tipo da Clark? Já estou. Uh, sou jovem, tipo, dormindo. entre 20 e 30? 30 para cima. 30 para cima? Bem. Pequinha. Não fazer perguntas corretas. E eu, se perguntar, tu vais fazer essa pergunta, por um é porque eu não quero perguntar. <risos> pergunta não. Nada. Não? Hum. Já estou. Namoro agora? Ou, sim. Hum, acho que não. Não sei. Não sei. Acho que não é um ator. Sim, não. Acho que ainda nem é conheço tu ator mesmo. É o único ator que tu conheces. É melhor dizer mais. É já te diga. Os Não, eu não conheço. Fiz um filme na Disney? Não. Eu não sei. Sabe, sabe. Eu vejo muito. Só tens uma pergunta? Pois. Que nacionalidade é? Hã? É? Estás só a pensar em estrangeiros ou broca? Então, se podia é pior! Olha que não! Sim, Quantos Quando se faltam? Não estou com a não? Sim. Oh que caralho, será ela? Não tem ideia. Mas eu acho que ela não atuou em nada. Pera, não é uma pessoa. Mas eu posso perguntar e depois posso, tipo, é a última pergunta e depois posso dizer o nome. Não? Sim. Mas, sim. o um filme dos os Cristal? Os ou... sinais é dos Cristal? Ah, era o nome dele, eu não sei e não me deram, porquê outra vez era o nome dele não me Oh, também deito -te mais o um local, não digo mais. Foi é o único que podia, que eu não vejo filmes portugueses. Ah, não há é que sei inglês. E sabe tu agora ele faz filmes Sim. estrangeiros Sim, eu não faz português. Sim, agora o nome dele. Não é pau, não é. É bem conhecido. Okay. Oh, esse é saber o nome. Eu gosto do web e eu sou Lucas. Desculpa. Sim. Ariana Grave. Foi eu sou, claro que sim, mas não é acho que mas, eu não não ouvi, eu E ela é morena, é Morena. Tem que ver o Moreno, tem que ver. Tu sabes? É, é? é, é? oh. Posso um é. uh. <risos> ah, Não é moreta pelo tu! É? É, também não, não é preta. Sabe quem é? Diz-te o nome? É. Um beijo. Ah, Diogo Mordáu. É. É. Mas ela só acertou porque lhe disse a nacionalidade? Okay. Eu já sabia perguntar que nacionalidade é. Tens de perguntar, não era certeza, desculpa. Ao mesmo assim, dando de moreia. Ai, que puto mundo longo. É boa fada, vai adivinhar logo. Rapaz? Ahn. Uh... <risos> uh, não. É então, só rapaz? Pera, o que é que tu disseste, rapaz? Tu começaste a rir. É, mas não é seu favorito, é? Não. <risos> o que disseste? que é? O que é que perguntaste? É rapaz? É rapaz. Cantora? Sou cantor? Não. Menos 30 anos. Uhum, hum, hum. sou um rapaz, não sou cantor, sou youtuber. Sim. É ah. também. Vou dar a dizer... Não. Sou portuguesa. Não, eu sou português? <risos> Sim. Já foi atriz, <risos> tipo, de alguma coisa? Ah, acho não. Então naquele E porquê te disse que era eu, bro? Creio morrer? Uh, não, sabe, sim. não Não! Não? Tenho... Sim. Ei, é não! Sim! Sim! É gordo? Não! Tá bom, que não que é gordo! É, eu Eu não posso considerar Ai, Não me é, não Vamos, posso, que Não! Preto, o Não. O pita foi. Alô? Alô? Alô? Acho que não. Não, não como é um eh? é um é um assim? Sí. Um uhum. cabelo é, assim. assim muito grande. Hã? Um cabelo assim grande. Você tem cabelo grande? Eu quero um cabelo assim todo desarrumado. Sim. Aí Ah, a mulher na pele? Ah. não. Uma floranquinha. Sim. Uma floranquinha, assim, um é Tem iguais? Tem. Sim. Sim. Eu não sei, mesmo Sim, vamos saber. Não faço ideia. Anitta? Não. Para vomitar. É gaja ou gaja? É gaja. É gás. I'm a drag queen. Eu considero o gajo. É, é porque bem Foi, é impossível. Mas como é que eu tenho a voz de lá... Não, não. Ah, não. não. não, não, não. Termina o vídeo. Termina o vídeo. Termina o vídeo. Agressão. Agressão. <risos> não está no a Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar mega like. Passem nas redes sociais da Márcia. Não passa mesmo. Ela ganhou. Não, não mas... Não, não. Passar no Insta. Para de me colar coisas. Para de colar com coisas. Para Vai para a descrição, eles sabem Não sei não. também de se inscrever o canal, estamos quase a chegar aí aos 1700 churros, portanto é... Não, não Não. não. Eu sou mau? Não, estou brincando. oh <risos> calabão. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Uh, uh, uh, uh, uh. Partirem este vídeo ao máximo e eu vou ver se quem que comentar aí um comentário bacana, se eu mando um abraço. É, só... não quem, não come... quem fizer um bom comentário, eu mando um abraço no próximo vídeo. Está bem, pessoal? Não. É isso, espero que tenham gostado. Fiquem bem e esqueci-me para todos os pedidos, espero <risos> Fiquem bem e fui!